Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394 de 1996. Da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos começar a leitura por este capítulo que vai do artigo 1º ao artigo 7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 Deixe principalmente as suas dúvidas indicando o artigo para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei número 9394 de 1996 Da Educação A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, o que desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais Valorização do profissional da educação escolar Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino Garantia de padrão de qualidade Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Título 3: Do direito à educação e do dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma Pré-escola Ensino fundamental Ensino médio Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade Atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá Recenciar anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica fazer-lhes a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no poder judiciário, na hipótese do parágrafo 2 do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário à ação judicial correspondente. Constituição Federal de 1988 no parágrafo 2 diz o seguinte: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público, criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino independentemente da escolarização anterior. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que diz o seguinte. Artigo 213 da Constituição Federal. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos. Quando houver falta de vagas, e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do Educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica